Boa noite a todos Vamos fechar os nossos olhos Nos conectar com a espiritualidade que se encontra presente aqui nesse ambiente Desde as primeiras horas da manhã Que vem preparando esse espaço Para que possamos estar aqui agora, serenos, tranquilos Que possamos deixar os nossos problemas lá fora Onde uma equipe espiritual está recebendo todos nós onde podemos descansar a nossa mente, das nossas ansiedades, das nossas angústias. E desta forma, conectados com esse ambiente de luz, cumprimentamos os trabalhadores espirituais, principalmente o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, o nosso guia espiritual, que nos acompanha desde antes do nosso nascimento nos inspirando, nos intuindo, nos sugestionando boas ações, bons pensamentos, palavras de amor, palavras de progresso, de ordem, de esperança. Esse nosso amigo que mesmo quando falhamos, mesmo quando aparentemente desistimos, ele está junto de nós. Conectados com esse nosso irmão querido, agradecemos todas as bênçãos que recebemos diariamente. E que muitas vezes nos esquecemos de agradecer. Agradecemos por ter um lar, onde temos um leito, onde descansamos nosso corpo depois de um dia de trabalho. Temos uma mesa farta, que sacia o nosso corpo. Agradecemos por nossa família por esses entes queridos que vieram junto de nós. Muitas vezes, laços que precisam ser mais fortalecidos nessa existência, por termos em outras prejudicado, por termos sido prejudicados, para estreitar ainda mais os laços familiares que nos unem a eles fazendo assim uma grande família espiritual. Agradecemos aos nossos amigos que vieram junto de nós, para que pudessem nos dar as mãos quando necessitamos, para que pudessem nos amparar nas nossas quedas, para que pudessem, sem julgamentos, estender as mãos até nós. Agradecemos a natureza, que nos cerca de belezas, que nos cerca de ar que podemos respirar da chuva que molha o chão do sol que nos aquece da flora dos alimentos que são fornecidos pela natureza pela fauna principalmente por nos nossos animaizinhos que juntos de nós seguem nessa jornada tendo em nossas pessoas os seus anjos tutelares que possamos fazer o melhor que pudermos por eles e por aqueles que estão junto de nós agradecemos pelo nosso trabalho seja ele qual for, aonde for trabalho que nos proporciona servir ao próximo seja em nossa casa, seja na rua seja nas empresas, no comércio onde podemos por meio da nossa criatividade da nossa boa vontade ajudar aquelas pessoas que vêm até nós agradecemos por essa doutrina bendita que nos ensina a amar a tudo a todos sem julgamento pela fé raciocinada nos ensina a estudar pois essa é uma doutrina do livro aonde buscamos entendimento por, para tudo o que passamos nessa existência desta forma agradecidos por todas essas bênçãos encontramos nossa mãe Maria que nos coloca em seu colo nos cobre com seu manto azul de luz nos sentimos tranquilos serenos afagados por esse colo tão iluminado tão cheio de amor Maria nos leva pela mão até seu filho Jesus o maior exemplo de misericórdia e abnegação que já pisou nessa terra, nessa orbe terrestre de encarnados e desencarnados. Jesus nos mostra o perdão, as ofensas, a misericórdia. Subindo um pouco mais, encontramos o nosso Pai Criador, que nos ama da forma que somos, que nos espera,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 Bom, boa noite a todos novamente, meu nome é Catarina, sou trabalhadora aqui da casa, sejam todos bem-vindos. Tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez? Sejam bem-vindos, bastante gente, fico muito feliz com isso. É, além das dos nossos né, evangelhos que vocês estão assistindo hoje, além do passe que vocês tomaram, Além dos tratamentos que eu acredito que já foi passado para vocês, né? Nós temos toda uma estrutura aqui de atendimento ao assistido. Então, toda vez que precisarem de alguma ajuda, só se direcionem à recepção que as meninas vão explicar direitinho, né? Todos os nossos trabalhos aqui na casa. Sejam muito bem-vindos todos vocês e também quem está nos assistindo em casa. Bom, hoje eu vou falar sobre um tema, né? A gente vai refletir um pouquinho sobre um tema extremamente importante. O Evangelho, né, no capítulo 5, ele chama Bem-aventurados os aflitos. Mateus trouxe né, esse capítulo e que Allan Kardec compilou né, no Evangelho por meio das bem-aventuranças que fizeram parte do Sermão da Montanha. Algo que é extremamente, né, um ensinamento que é extremamente importante para nós cristãos. Lá ele mostrou que muitas vezes aquilo que aparentemente na nossa vida material se transforma numa grande aflição, num grande sofrimento, numa grande angústia, são sim bem-aventuranças. Que o que é uma aventura? Né? É uma felicidade, é algo que nos traz muitas alegrias. Então, como pode, né, bem-aventurados os aflitos... Se formos analisar somente pelos olhos da matéria, pode parecer muito ruim. Como eu posso ficar feliz se eu estou aflita? Como eu posso ficar feliz se eu estou sendo perseguida pela justiça? Como eu posso ficar feliz se eu sou uma pobre de espírito? Mas aí vamos descobrir que feliz é aquele que passa por esse sofrimento, por essas dificuldades. Nós sabemos que estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Esse é um termo muito recorrente quando estamos numa casa espírita. Principalmente agora que somos nós, os trabalhadores da última hora. Nada é mais atual do que os trabalhadores da última hora. Somos nós. Por quê? Estamos num planeta chamado Terra, que tem sua orbe, no seu, tanto no seu meio material quanto espiritual cerca mais ou menos, se somos 8 bilhões encarnados, nós temos mais ou menos uns 30 e poucos bilhões desencarnados. Então, somos aproximadamente 40 bilhões de espíritos aqui. Os que já se foram, os que ainda virão e os que estão aqui nesse momento. É um mundo de provas e expiações. Ainda não somos um mundo de regeneração, estamos muito perto por isso que essa é a hora de revermos nossos conceitos, de revermos nossas atitudes. Porque sim, temos condições de não ficarmos mais aqui, dependendo das nossas escolhas. Queremos sim ficar no mundo de regeneração, aonde o mal ainda acontece, mas o bem prevalece. Hoje, neste momento em que estamos aqui, o mal ainda prevalece. Existem seres que estão aqui que já vivem no mundo de regeneração. E existem seres que vivem no mundo primitivo. Claro, nem todos somos iguais. Nem todos estão no mesmo degrau evolutivo. Mas o que faz o mundo hoje ser de provas e expiações? A maioria, a média. A média é de seres em provas e expiações. Então passamos por muitas aflições na vida, muitas. Uma vez eu vi um estudo que eu sempre uso, este, esse, esse estudo né, que eles fizeram. Eu não sei como eles fizeram, mas existe essa estatística: que por dia, mais ou menos, passamos por 14 adversidades. Tem dia que eu tenho muito mais, tem dia que eu tenho menos. Dia que eu acordo mais tarde, eu tenho menos, né? Dia que eu durmo mais cedo, eu tenho menos, e assim por diante, né? Então, o dia que eu fico lá cuidando das plantinhas em casa, no final de semana, eu tenho bem menos aflições e adversidades. E outros dias eu tenho muito mais. Então, além das aflições grandes que nós passamos, que são as perdas e assim por diante, existem as pequenas aflições do dia a dia. E além de tudo isso, existe o drama existencial. Eu mesma, às vezes eu vou dormir e falo assim, qual é o propósito? Né? Qual é o propósito disso tudo? Então, a partir do momento que a gente se questiona, estamos também buscando respostas. Então, se você encarar tudo isso como uma grande aflição, a vida da gente se transforma num grande martírio. Mas se encararmos isso como um aprendizado, aí sim estaremos tendo algo de muito promissor nessa existência. Tem uma comparação muito simples que a gente pode fazer: uma lagosta, vou pegar um exemplo. Que todo mundo já ouviu falar em lagosta. Se não comeu, já viu falar. A lagosta é um animal que ele tem uma carne muito frágilzinha. Muito frágil. Então, a natureza criou esse animal com uma grande casca por fora. Ninguém come a casca de uma lagosta, certo? Mas todo mundo sabe o quanto ela é resistente. Então, ela é, uma, é um ser muito fragilizado. Então, ela cria cascas. Então, ela vai vivendo, né? Todo mundo cresce, todo mundo evolui, então assim como nós, a lagosta também. Então ela precisa crescer, ela vai crescer, não tem o que fazer. Então o que, que acontece? Ela perde aquela casca. Aí ela se esconde numa pedrinha lá no fundo do mar, de medo. Vai lá e se esconde porque ela está frágil, ela está vulnerável, até o momento que ela adquire novamente uma casca. O que é essa casca que ela perdeu um emprego que era o sustento dela perdeu se escondeu adquiriu um novo corpo o que era essa outra casca que ela perdeu um relacionamento que se perdeu então ela fica de novo fragilizada até ela se endurecer de novo o que pode ser uma nova troca de casca alguém da família que desencarna então ela era frágil então ela precisava daquela casca, que era aquele ser que a protegia, que a amparava, que dava sustentação. Ela perdeu. Então ela perde a casca de novo. E assim vai, gente. Vocês imaginaram quantas cascas são perdidas por essa lagosta? Quantas cascas nós já perdemos? Relacionamentos que não deram certo, empregos que perdemos, uma queda financeira estava tudo indo, indo muito bem... até que de repente... aquela proteção... aquilo que nos deixava mais confortáveis... quebrou... aquela pessoa... um pai, uma mãe... marido, esposa, filhos... irmãos que se foram... eram cascas que nos protegiam... aí ficamos fragilizados... muitas vezes muito fragilizados... até que adquirimos novamente... novas cascas... e nos fortalecemos novamente... até que chega o um momento em que todo aprendizado que ela precisaria ter aqui na existência terrena não é mais suficiente ela precisa ter novos aprendizados e a grande casca quebra aí ela parte daqui para um outro mundo porque aqui já não existe mais espaço para ela crescer ela precisa crescer em outro plano aqui já acabou então todas aquelas cascas que fomos perdendo e fomos adquirindo foram nos tornando mais fortes até que a casca final não tem mais o que fazer e vamos embora daqui se começarmos a analisar a vida dessa forma como uma grande travessia aonde não somos daqui nós viemos para cá nós temos existências materiais em uma vida espiritual esta é uma existência da Catarina, desse espírito que aqui está. A hora que eu desencarnar, eu vou ver num plano espiritual e vou voltar para cá porque eu tenho ainda coisas que eu não aprendi nessa e talvez eu não aprenda. Então eu vou ter que voltar com novos ensinamentos, novas aprendizagens. E assim eu vou evoluindo, porque assim como a lagosta eu preciso crescer. E não só me até a uma casca. Tudo é casca tudo é proteção, então eu tenho um relacionamento para me proteger, eu tenho um emprego para me proteger, eu tenho uma situação econômica favorável para me proteger, até que quebra. Então nós entendemos por esse capítulo, bem-aventurados os aflitos, que a dor vai existir, mas lembrem-se que são cascas que nós vamos trocando, são experiências que nós vamos vivenciando, antes de vir para cá, precisávamos passar por determinadas experiências se formos traídos, machucados injuriados, essas pessoas que nos machucaram elas são uma ferramenta da espiritualidade para que nós possamos evoluir se não fosse João que me, me afligisse, seria Maria não importava quem fosse eu precisava passar por aquilo se João e se Maria vão Pagar por aquilo que me fizeram de mal? Sim, vão resgatar. Mas o meu aprendizado não depende do ser. Depende da minha necessidade de aprendizado. E nenhum mal que me é feito, eu sou vítima. Nenhum. A partir do momento que nós entendemos que somos 100% responsáveis pela nossa existência, somos os artífices do nosso destino, que tudo que eu passo ou eu cometi, ou eu criei energeticamente em mim, então muitas vezes eu atraio situações nas quais eu preciso vivenciar, muitos, muitos, muitos são expiações, ou seja, cometi um grande dano e preciso reparar esse dano, muitas são provas. São situações que eu, espírito, ainda imperfeito, mas que já tem um grau de maturidade, peço para viver para que eu possa crescer. Tem uma colega nossa aqui que também é preletora, expositora, uma vez ela falou assim, eu tenho até medo do que eu pedi. Eu queria um advogado junto de mim na hora que eu pedi, porque eu acho que eu pedi coisa que eu não precisava. E mal sabe o que ela pediu, porque ainda ela está passando por essa existência. Então, né, o que será que a gente pediu? E pedimos com vontade, pedimos com coragem. A maior parte acredito que sim, espero que sim. E muitas vezes que passamos pela adversidade, pela aflição, pela dor, quando somos resignados, é porque já temos uma maturidade espiritual. Vocês conhecem pessoas que passam pela dor, pelo momento difícil da vida, e são muitas vezes o pilar que sustenta os demais, mesmo passando pela dor. Que não se desesperam, que não blasfemam, que não injuriam. Essas pessoas, elas já possuem uma maturidade espiritual. Elas sabem que elas estão passando porque precisam. É doído? É. É demais tem horas que a gente não sabe, a gente quer se esconder junto com a lagosta, lá no cantinho ficar lá, até criar uma casca, porque a dor é muito grande, somos bastante fragilizados, mas não reclamamos, somos obedientes à vontade de Deus, somos, somos obedientes à vontade de, de Deus ter levado aquele que a gente ama antes de nós, porque sabemos, muitos vieram antes de nós e muitos vão antes de nós, então, em alguns momentos, vamos transitar com todos eles. E são esses momentos mais importantes. Mas vieram antes de nós e vão antes de nós. Ou vieram depois e vão antes, porque cada um desce na estação que precisa desse trem. A vida é um trem, assim diriam os mineiros, né? E esse trem vai passando... E vai deixando, vai pegando mais gente, vai, vai subindo, vai descendo. Aí você fala, até breve, nos encontramos lá na estação final. Seria bem fácil, né? Mas a doutrina espírita nos ensina até ter, ter esse fortalecimento a ter esse preparo. E o que, que esse capítulo tão rico, que eu estava aqui com o Mário, né, Mário? Olhando o capítulo, falei, gente do céu, precisava fazer uma preleção para cada capítulo né? que é muita coisa. Então tem a justiça das aflições. A justiça das aflições, ela fala que nada é injusto. Que é aquilo que a gente acabou de falar. Tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê. Assim como tudo na existência humana, a causa vem antes do efeito. É óbvio é isso. Se o efeito é o meu sofrimento agora, a causa veio antes. E aonde aconteceu essa causa? O segundo capítulo deste capítulo, subcapítulo deste capítulo são as causas anteriores das aflições, as causas atuais das aflições. Inverti. O que são as causas atuais? Cometi nessa existência vários desregramentos. Então quer ver? Eu vou ler aqui. Aí tem um livro complementar aqui, ó, que é um estudo do Evangelho. Então ele fala aqui, ó, causa e efeito. O abuso adoece, o egoísmo intoxica o orgulho abate, o ciúme desorganiza, a inveja destrói, o ódio desestrutura, a vingança fere, a irritação desordena, a cólera cega, cega, indiferença paralisa, o desprezo bate, a agressão desagrega, o descaso zomba, intolerância golpeia, a violência lesa, calúnia enxovalha, a intriga ofende, desvario embrutece, Mentir, a fraude ataca, a mentira desacredita, a avareza isola, o abandono prejudica, a injúria trama, a hipocrisia dissimula. Ou seja, os desregramentos podem ser um completo é, descaso com o nosso corpo. Então, vivemos uma vida desregrada, é, usufruindo de substâncias que não são lícitas não são totalmente favoráveis, e aí depois a gente paga a conta. Se abandonamos alguém, depois iremos ser abandonados nessa mesma existência. É, se usamos o nosso dinheiro de forma desregrada, depois vamos passar um, uma situação financeira é, desconfortável. Se Fazemos muitos julgamentos, seremos pessoas sozinhas, porque ninguém vai aguentar ficar do nosso lado. Entre outras coisas. Estou falando só uns exemplos muito simples. E o que, que acontece? Como estamos bem pertinho dessa transição de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, está muito rápido. Esta cobrança está muito rápida. Então, a gente vai lendo livros da espiritualidade que mostram o quê? que antigamente, lá no tempo de Cristo, quando eu fazia mal para os cristãos, eu estou pagando agora. Teve, eu lembro que uma, um caso, não sei se vocês vão, já ouviram falar, teve um incêndio num circo em Osasco, em 1950, foi um circo, assim, um evento, assim, um incêndio que matou todo mundo. E aí foram ver, por meio dos, é, dos relatos espirituais, que eram as pessoas que estavam naquele ambiente... Eram pessoas que estavam na época de Cristo que fizeram atrocidades matando uh, com fogo outras pessoas, então eles se reuniram nesse ambiente. Nós temos o caso daquele avião que caiu na Amazônia da Gol, vocês lembram? Que aí também fomos ver relatos que eram de, navio, de um navio pirata, então esperou juntar todos os participantes daquela época, daquela história, daquele século passado para estarem naquele avião, por isso que tinham bebês, que foram os últimos a reencarnarem, eles precisavam estar encarnados para passar pela prova do desencarne coletivo, tantas histórias, já temos relatos né, de é, grandes tragédias em que esses espíritos do passado que erraram, eles se reuniram para viver na mesma situação, o que fizeram aos outros, e aí também recebemos relatos de espíritos que, nesta mesma existência, já estão resgatando. Vocês podem analisar, dentro dos conhecidos de vocês, pessoas que usaram mal aquilo que lhes foi dado. Sabem a parábola dos talentos? E agora estão... Resgatando nessa mesma existência os danos daquilo, daquilo que cometeram nessa mesma existência. Está muito rápido. Não vai demorar dois mil anos. Agora está sendo a maior parte delas nessa mesma existência. Então é bem importante refletirmos e que se vamos resgatar aquilo que já cometemos no passado, não tem o que fazer. Apesar de que tem, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Então, se começarmos a praticar o amor de verdade, talvez a gente atenue. O que é mais importante é agora, dia 30... 31? 31. Hoje é dia 31 às 8h25. Que a partir desse momento, deste minuto que estamos aqui, nos propusermos a só fazermos o que é correto. A tendência de termos mais coisas para resgatar daqui um tempo é muito menor já temos tanta coisa para apagar, entre aspas né, aquilo que a gente nem lembra ou daquilo que a gente lembra que é dessa existência, que a gente não crie mais problemas, que possamos a partir de agora, com este amor que iremos dar ao próximo, aos nossos é, semelhantes, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente ama, que esse amor seja tão intenso que eu comece a apagar um pouquinho aquilo que eu já fiz e que eu nem sei o que é o terceiro capítulo deste, tão importante aqui que é Bem-aventurados os aflitos, são as causas anteriores às aflições. Vocês conhecem pessoas também que nunca fizeram o mal para ninguém, nunca desregraram. Não... Vamos pensar assim, vamos lembrar de crianças que passam por enfermidades, pessoas que sempre trataram os outros com respeito e de repente são desrespeitados. Aí está no passado. Por isso que acredito que o quarto capítulo, se eu não me engano, é o esquecimento do passado. Vocês imaginam, se eu fiz mal ao meu filho e hoje ele vem comigo, eu não quero nem lembrar o que foi feito. Porque esta, esse resgate vai ficar mais difícil se eu me lembrasse. Então é melhor que eu nem me lembre. Então tudo é muito sábio. Então o esquecimento do passado me faz começar De novo do zero, um novo relacionamento tenho certeza que eu e ele, ou eu minhas irmãs, eu e meu esposo, eu e meus pais eu e meus amigos, já tivemos uma história antes em que agora eu acho que eu estou começando do zero, mas não foi mas que eu não lembre melhor assim né? causa menos sabores né? acho que o quinto se eu não me engano é a resignação então, sermos hoje, aquilo que eu já falei anteriormente, sermos hoje é, gratos por toda a prova, por toda a expiação. Se estamos pagando, se estamos passando pela aflição, é uma conta a menos. A gente costumava dizer, sabe na época da promissória? Alguém, alguns vão lembrar da promissória, né? Cada vez que passava por um perrengue na vida, falava assim, mais uma promissória rasgada, já foi. Né? então a gente já pagou várias promissórias do passado então, sermos gratos porque somente pagando promissórias, rasgando promissórias tendo a certeza que fizemos da melhor maneira possível esse resgate nós vamos evoluindo ainda mais e precisamos passar por isso senão ainda seremos seres fragilizados seremos seres ainda necessitados de evolução Cada novo episódio de dor que passamos é uma dor a menos para passar. E mais um degrau. Não vamos viver eternamente aqui. Nenhum de nós vai ficar aqui. Isso é óbvio, né? Só que a gente esquece. Então, que a gente possa viver plenamente cada um desses momentos. A gente vive falando, o importante não é a forma como a gente morreu, mas a forma como a gente viveu. A morte cada um vai ter a sua esse momento de transição, o que é importante é levarmos daqui a algo extremamente positivo, de termos aprendido lições e aí, continua aqui ó, vou só falar mais um ou outro a gente o suicídio e a loucura está também nesse capítulo que é um capítulo à parte tanto que temos preleção, normalmente a gente faz em setembro, né, setembro amarelo a gente faz esse tema aqui Normalmente, nesse, em todos os anos tem esse tema. O bem e o mal sofrer, que foi aquilo que eu disse, né? Tem pessoas que sofrem e são exemplos. Eu tenho uma amiga minha que teve câncer de mama e ela teve, ela assim, ela... Eu sei que ela sofria, né? Eu sei que no íntimo dela, ela estava sofrendo. Mas ao mesmo tempo, ela era sempre assim, não, tá tudo bem, estou passando por essa fase... É, estou aprendendo isso Ah, eu descobri mais uma amiga do peito Ela falava, as pessoas que passavam por essa, por essa situação Aí fiz mais uma amiga do peito E assim foi, gente E aí todo mundo falava assim para ela Você nos ensinou que se formos passar por isso Seremos tão fortes como você Então, ela fez o bem ou, ou, ou Passou pela aflição de forma do bem sofrer Não do mal sofrer Pode ser que nos momentos lá atrás, lá, escondidinha, lá ou a lagosta, também sofreu, mas ela transparecia para os demais uma força que nós precisávamos por estar acompanhando junto com ela esse momento. O mal e o remédio, muitas vezes, né, o remédio amargo é aquele que sara, né? A felicidade não é desse mundo quando aprendemos que este é um mundo transitório e se estamos num momento de provas e expiações, normalmente não vai ser tudo 100%. Vão ter muitas dificuldades que nós vamos passar. Mortes prematuras. Né? Eu acho que esse é um dos mais emblemáticos desse capítulo. eu acredito que a aflição verdadeira é a perda daqueles que amamos. Né? Todo o resto são aflições menores, eu acredito. Essas sim são as mais marcantes. E por isso tem um capítulo só dele. E vocês verem como é grande o O capítulo se eu fosse um homem de bem, teria morrido, que é aquele comentário né, que se faz muitas vezes, os tormentos voluntários, a verdadeira desgraça, que é o não entendimento né, desse aprendizado, a melancolia, que é essa tristeza que nós temos normalmente, que não sabemos de onde vem, na verdade é saudades né, daquele tempo que nós não estamos vivendo, a melancolia é a saudade de uma pessoa que nós não sabemos quem é, vocês imaginam que todas as vezes que a gente sofre tem alguém num outro plano que está esperando a gente, que está torcendo por nós, muitas vezes que a gente não conhece. Eu já falei isso mais de uma vez e talvez alguns de vocês já tenham ouvido que quando eu assim, muitas vezes quando eu vou rezar, né, pela minha família, eu vou rezar pelo meu filho. E eu falo que eu sempre tivesse... né Força para educar da maneira correta... Para ensinar sempre o melhor... E eu falava assim... A mãe desse espírito... A última mãe... Desse espírito... Que está hoje comigo... Como meu filho... Que me ajude... A criá-lo... Porque ele tem outras mães... Eu não sou a única mãe... Num plano espiritual... Ele tem outra mãe... Que muitas vezes... Ajudou com seus merecimentos para que ele estivesse aqui junto de mim. Então eu não sou sozinha. Então eu tenho outros espíritos que me ajudam a cuidar da minha família. A me dar força no trabalho. E assim por diante. Então essa melancolia vem desse sentimento de saudades de pessoas que nós amamos. Mas nós não lembramos agora quem são. Quem será que são? Mas elas estão lá. Nos esperando, nos apoiando. E aí quando a gente chegar lá e nossa, era você. <risos> que bom. E as provas voluntárias. Ai gente, é um monte de coisa. Vem aqui, um monte. <risos> é muito legal. Dá para ler esse capítulo aqui muitas vezes. E a gente vai sempre tirando novos aprendizados. Bom, espero que a gente possa ter refletido hoje a respeito das dores da nossa existência. Lembrando que tudo é passageiro, tudo um dia vai acabar e bem, porque se não ainda não acabou, porque ainda não era o final. E a morte não é um ponto final, ela é apenas um momento de transição. Que possamos aproveitar dessa existência o melhor que ela puder nos oferecer. Aprendizado, convivência com as pessoas que a gente ama, é, ajudar ao próximo, porque aí a gente vai estar vivendo bem e sempre evoluindo um pouquinho mais. Bom, vamos fechar os nossos olhos novamente, agradecer a espiritualidade por essa casa cheia, com tantas pessoas tão queridas, com tantas pessoas que estão buscando entendimento, que estão buscando esclarecimento para a sua existência, que possamos ao sair desse ambiente sermos pessoas melhores, sermos pessoas mais evoluídas, que possamos ajudar ao próximo, que possamos entender, que possamos ser misericordiosos com as faltas alheias e que possamos, acima de tudo, por meio de todas as nossas dores, sermos pessoas cada vez melhores. Que assim seja graças a Deus.